Você sonha com um mundo melhor? Você sonha com um mundo de paz, de alegria, de felicidade, de amor? Onde não haja mais guerras, mais violência, insegurança, medo, raiva? Você sonha com isso? Você deseja um mundo onde as pessoas tenham um convívio melhor, pacífico e se relacionem bem umas com as outras? Pois então, todos nós em algum momento da vida já queremos isso ou ainda continuamos buscando e querendo que essas coisas aconteçam. Mas o que, é que você faz para que isso se torne real? para que não fique somente no sonho, na expectativa, e se traduza na realidade de fato. A mudança, ela ocorre com pequenas coisas. Os grandes movimentos que já existiram na face da Terra, ocorreram com um passo. Um primeiro passo. Esse primeiro passo foi conquistando outras pessoas e outras pessoas, quando já se viu, muitas pessoas aderiram a um exemplo de alguém e começaram a agir daquela forma, e dessa maneira o mundo vai mudando ao decorrer dos anos. Todas as grandes mudanças que nós tivemos ocorreram com uma pessoa uma pessoa que acreditava naquilo que fazia e levava isso adiante uma pessoa que tinha consciência do poder de mudança e que conseguia traduzir isso para outras pessoas que essas outras pessoas também acreditavam naquilo e assim o mundo foi se transformando ao longo dos anos então, muitas vezes nós podemos fazer coisas para ajudar que o mundo se transforme em coisas muito pequenas. Um conselho para alguém, uma ajuda, um carinho, um afeto, um pouco de atenção, um pouco de, de você dedicar o seu tempo para aquela pessoa. Isso muda as pessoas, isso transforma. Você transmitir o amor, você transmitir sentimentos bons, sentimentos de gratidão, sentimentos de alegria, sentimentos de, de harmonia. Esse tipo de vibração consegue atingir outras pessoas para que essas outras pessoas também comecem a modificar a vibração interior delas e comecem aos poucos a exteriorizar isso. Assim como você se modifica, você vai modificando o seu exterior. Então, não existe mudança onde você começa mudando o outro. Não, primeiro você muda a si mesmo. Você olha o que, que você pode fazer, o que, que você pode mudar. E assim por diante as coisas vão acontecendo e outras pessoas vão mudando também. Junto com você. Isso pode ser até inconsciente. As pessoas muitas vezes elas nem imaginam que elas fazem isso, mas os bons exemplos eles trazem seguidores, então fazendo coisas boas você vai atrair pessoas que também queiram fazer aquilo e também tem a mesma vontade que você tem, então assim vai se movimentando, né? Mas você não precisa focar em mudar o mundo, você pode simplesmente focar na sua rede familiar, nos seus amigos, no seu trabalho, seja lá onde for que você consiga fazer alguma coisa, mas faça. O que que você pode fazer? O que, que você pode trazer de mudança para o nosso mundo? Muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa porque a gente fica pensando Ah, quando eu tiver condições de fazer alguma coisa, quando eu puder ajudar alguém, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse... Enfim, se você tivesse alguma coisa, você poderia ajudar. Mas o que, que você pode fazer agora com as condições que você tem hoje? Seja sendo sem dinheiro, sem tempo, sem saber saber como ajudar porque muitas vezes a gente nem sabe né mas o que que você pode fazer com as condições que você tem muitas vezes pode ser uma coisa tão simples você dá um, um bom dia com um sorriso estampado no rosto para alguém você tá conversando com uma pessoa e está transmitindo vibrações positivas para aquela pessoa e quando vê aquela pessoa tava num dia ruim daqui a pouco ela te encontrou e você mudou o dia dela você conseguiu transmitir uma energia boa e essa pessoa ela conseguiu sair daqui aquela situação, daquele momento com você, de uma forma diferente. Isso já traz alguma mudança, entende? Não precisa você, vou ajudar as pessoas carentes, vou fazer milhões de coisas, vou construir um asilo. Vou... Não, você não precisa ter tudo isso. Se você tiver, ótimo, que bom. Mas se não tiver, o que, que você pode fazer, sabe? A gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. Existe uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, onde ele diz o seguinte, faça o melhor que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Ou seja, com o que você tem hoje, faça o melhor que você pode. Quando você tiver condições de fazer melhor, você faz melhor. Ótimo, mas se você não tiver essas condições, faça. Faça mesmo assim. Faça com o que você tem faça com o que você acredita que pode mudar a vida das pessoas, você tem tantas, tantas qualidades, tantos atributos que podem ajudar alguém. De repente, eu sou uma pessoa tímida e você é uma pessoa extrovertida e você pode me ajudar a deixar de ser uma pessoa tímida, por que não? As pessoas, elas se complementam, não necessariamente todos têm que ser iguais, né? Nós existimos no mundo de diferenças, porque cada um é único. Então, se você tá aí, se você tá em me assistindo, você... Tem qualidades, você tem virtudes que outras pessoas não têm. E o que, que você pode usar essas suas qualidades para fazer alguma coisa pela humanidade? No que, que você é bom o que, que você faz de bom, de útil, o que, que você pode fazer de útil para o mundo, para as pessoas, para mudar a vibração onde nós estamos, para mudar a energia, para mudar a forma como as pessoas encaram a vida, como as pessoas olham para si mesmas. O que, que você pode entregar para a humanidade nesse momento, no momento onde nós estamos hoje? O que, que você pode fazer pelo mundo? Reflita sobre isso, reflita. Mas faça alguma coisa com o que você tem. E não espere o dia onde você terá mais condições. Um abraço.